Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu estou aqui com o meu filho... Samuel! E hoje nós vamos brincar com o tubarão da Hot Wheels. Vamos lá, olha lá que legal. Ó, ó que show de bola. Como que funciona, Samuel? Mostra pro pessoal. Olha lá os Hot Wheels. Esses aqui ó, são os Hot Wheels da série que passa no Cartoon Network. Eu quero olha lá no que legal. Cartoon. No Cine Cartoon. Mas não né, não passa Samuel? muitas vezes. Passa em vez em quando, né? É. Olha lá, ó, ele demonstrando como que vai ser, ó. Ele sobe. Ixi, o, o tubarão mordeu. Aqui. Legal, vamos Dá lá. esse daqui vem. Assim. Ó. Nossa, radical, hein, Samu? É. E aquele carrinho ali, ó. Fiquei sabendo que ele muda de cor, hein? Qual é. que é o que muda de cor? Esse. Olha que legal, hein? Mostra pro pessoal aí. Que ele é que branco. Tá? tá branquinho, né? Tá branco. Vejam lá, pessoal. Ó. Ali, ó, tem um reservatório com água. Olha que show. Água gelada. Tem que ser gelada, né, Samu? É. Olha, ó, ó, ó, Olha lá. Olha lá. Olha só ó. a cor do carrinho. Olha. Mudou pra laranja. É. Show, hein, Samu? Show de bola. Olha que legal. Instantaneamente ele muda de cor. Sensacional, hein, galera? Olha! Vamos lá, Samu! Mostra de novo pra gente! Tá! Melhor fazer com esse daqui que... Ó! Oh, prendeu isso. lá, hein? Vamos lá! Oh, nossa! Parou atrás da cara! Que legal, hein, Samu! Uhum. Brinquedo aprovado, hein, Samu! É! Dá um tchau pra galera! Tchau, pessoal! É isso aí! Curtam o nosso canal e se inscrevam! Obrigado! Um abraço! Tchau!